Olá! Muitas vezes a pessoa tem dúvida se comer de noite engorda. Eu digo que depende, pois o mito que comer à noite engorda, mas depende. Se você está fazendo uma dieta e diz que você não tem que comer de noite, você realmente não vai ter que comer de noite, pois se comer de noite pode estragar a sua dieta e aumentar o esquilo do seu corpo, ou seja, engordar mesmo. Mas agora, se tu tem uma vida normal, é mito que se, que se você comer de noite vai engordar. Pois sabe que existe vários tipos de dieta. Olha só. Dieta Ravena, dieta do Cão, dieta paleolítica, dieta das, dieta de 22 dias de 11 ou dieta da Cabala. Então existe muitos tipos de dieta